Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje vamos para a segunda parte da história da primeira geração do Fiat Uno no Brasil. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta. Signore, documento, Scusi. Lazaroni? Io sono un brasiliano. Lazaroni brasiliano. Io sono il tecnico della squadra brasiliana. Oh, e adesso mi dirà che anche questa uno è brasiliana? Sì, infatti in Brasile è portata in Italia. Lazaroni brasiliano, tecnico della squadra brasiliana, alla guida di una uno brasiliana. <ride> Piacere. Io sono il papa. No primeiro vídeo da história do Fiat Uno de primeira geração, vimos a sua origem na Itália, os diversos estudos de design até se chegar no desenho final, sua apresentação na Europa e Estados Unidos, o início dos testes de protótipos no Brasil, o seu lançamento no Rio de Janeiro em 1984 e o detalhamento do modelo nacional com a versão S de entrada, a versão CS intermediária e a versão esportiva SX. A estrutura do Fiat Uno permitiu a criação de uma família de modelos derivados. O que em 1985 começou a dar frutos, com o lançamento do sedã da linha, o Fiat Premium, seguido pelo modelo Pirua em 1986, o Fiat Alba. Em 1985, o Fiat Uno recebeu o título de Carro do Ano, dado pela revista Auto Esporte, com destaque para a modernidade do projeto, mecânica, espaço interno e estabilidade. O Fiat Uno passou a contar com um interessante equipamento como opcional, um computador de bordo. O primeiro modelo a trazer o computador de bordo no país foi o Fiat Premium em seu lançamento em 1985, sendo que o Fiat Uno logo também recebeu esse equipamento. Ele marcava consumo em quilômetros por litro instantâneo e médio, litros de combustível já consumidos do tanque, quilometragem percorrida autonomia até o fim do combustível, velocidade média e cronômetro. Havia também um alarme. Quando a autonomia baixava da faixa de 90, 50 e 30 km, respectivamente, o motorista recebia um aviso no painel. E quando ela baixava dos 30 km especificamente, esse alerta aparecia de minuto em minuto. Para a linha 1986, Algumas alterações foram incorporadas, como a modificação dos pontos de fixação da suspensão dianteira, os rolamentos de rodas foram substituídos por modelos mais resistentes, amortecedores e molas foram recalibrados, ganhou novas rodas e calotas, novo ponto de fixação do terminal e do coxinho em que o escapamento era ligado, o bocal do filtro de ar foi reposicionado, Além de nova alavanca de rebatimento do banco, inclusão de reostato no painel de instrumentos e novo ponto de fixação da antena. A versão SX recebeu ainda a relação de diferencial mais curta para melhorar seu desempenho e a linha recebeu novas cores. Em 1987, foi lançada uma nova versão de apelo esportivo, em substituição à SX, e surgiu o Fiat Uno 1.5 R. Ele tinha design diferenciado, faróis de neblina como na extinta versão SX, faixas laterais, calotas esportivas, tampa traseiro em preto e cintos de segurança em vermelho. Vinha com o motor 1.5 que a Fiat usava no Fiat Premium, com potência aumentada para 86 cavalos câmbio reprojetado, com relações encurtadas e diferencial alongado. O motor teve sua taxa de compressão aumentada, vinha com novo comando de válvulas, novo coletor de admissão e carburador de corpo duplo. A suspensão teve as molas encurtadas, amortecedores foram recalibrados, ficando mais rígidos, e barra estabilizadora dianteira ganhou um maior diâmetro. Recebeu também novo escapamento, discos de freio dianteiros ventilados, novos pneus Pirelli P6, emblemas novos, piscas adicionais nas laterais e um pequeno aerofólio traseiro. Internamente, seu painel completo vinha com ponteiros em vermelho, sendo o Check Control um opcional, o volante tinha inscrição da versão em vermelho, os painéis laterais internos ganharam novos revestimentos na cor cinza e os bancos contavam com esse mesmo revestimento como um acréscimo de uma faixa central na cor vermelha. O restante da linha também recebeu o câmbio com novas relações e a seta adicional nos paralamas dianteiros. A linha 1988 apresentou um Fiat Uno mais equipado novos equipamentos de série que antes eram opcionais. Servo freio, novos pneus, faróis halógenos e barra estabilizadora, além de novas calotas e frisos laterais foram acrescentados na versão CS. Internamente, a versão CS vinha com novos revestimentos, bancos dianteiros com maior inclinação, porta-objetos no piso, cobertura do extintor, novos para-sóis, e acionadores dos vidros elétricos nas portas. Mais alguns derivados do Fiat Uno surgiram na linha 1988, desta vez utilitários, como a picape e furgão, batizados respectivamente de Fiat Fiorino e Uno Furgão, baseados na versão S do Fiat Uno. Na linha 1989, houve uma alteração de camber caster a linha ganhou retrovisores externos maiores, o parasol do lado direito ganhou espelho de cortesia e a trava do rebatimento dos bancos dianteiros passou para a lateral dos bancos. Vieram também os amortecedores pressurizados, os encostos de cabeça vazados nos bancos dianteiros para a versão 1.5R, os ponteiros do painel de instrumentos passaram a ser em laranja acrílico, Surgiram as novas faixas laterais e novas rodas, que passaram a ser de liga leve opcionais para a versão 1.5R, assim como o revestimento interno das outras versões foi suavizado. Ainda para a versão 1.5R, os para-choques, grade e faixas laterais passaram a ser na cor cinza grafite e a tampa traseira passou a ser na cor do carro, que recebeu nova logotipia. Também foi lançado o motor a gasolina para a versão 1.5R com 82 cavalos. 5R. Entre na Fórmula 1. Nesse período, surgiram algumas versões especiais do Fiat Uno. Para comemorar um milhão de veículos Fiat vendidos no Brasil, foi lançado o Fiat Uno CS Top. Está comemorando um milhão de carros vendidos no Brasil. Um carro vendido em cada minuto e meio nos últimos 13 anos. A consolidação de uma marca, uma ideia que deu certo. E para você comemorar, a Fiat está lançando uma série especial, rigorosamente limitada. Uno CS Top, o um motor 1.5 de 82 cavalos, um veículo exclusivo interna e externamente. Fiat 1 milhão, comemore com o Fiat Uno CS Top. Também foi feito o Fiat Uno CS Export em comemoração a 1 milhão de veículos Fiat exportados. Ambos vinham com motor 1.5, logotipia exclusiva de cada versão e acabamento diferenciado. Comandante, estou em Brasília. Mas não! É vero! Fabricano e exportação de fiat. Mas é inferno! Hanno lançado a 1 CS Export, série limitada, motore E201 1500 a benzina, rifiniture especial para celebrar milhões de fiat brasileiras exportadas. Mas você não é certo, isso? Lá já é o aqui milhão de a década de 90 começou com uma alteração mecânica para o Fiat 1.5r que passou a utilizar um motor 1.6 de 1581 cm cúbicos com 88 cavalos e 13,7 kgfm metro de torque a álcool que seguia o mesmo modelo de uma das versões do motor do Fiat tipo italiano. Era o Fiat Uno 1.6R. Esse novo motor recebeu novo virabrequim, que aumentou o curso dos pistões de 63,9 para 67,4 mm. Os novos pistões ficaram mais leves e, com isso, mais eficientes. A câmara de combustão foi redesenhada. O diâmetro das válvulas de admissão aumentou e o das válvulas de escape diminuiu. Ele ganhou nova correia dentada, de passo mais curto, recebeu um novo carburador de corpo duplo e a inclusão de canister. O carro também recebeu teto pré-moldado e ajustes no sistema de engate de marchas, tornando as trocas mais suaves, assim como as outras versões. E a versão 1.6R passou a contar com novas faixas laterais e nova logotipia. Passou ainda a contar com itens de série, rodas de liga leve, vidros elétricos e vidros verdes, que antes eram opcionais. Em 27 de junho de 1990, um decreto-lei reduziu a alíquota de EPI para veículos com motor de até 1.000 centímetros cúbicos, passando de 40% para 20%, a fim de gerar um maior consumo desse tipo de veículo e fortalecer a indústria nacional frente à abertura do mercado aos carros importados. Começava a era do carro econômico no Brasil, chamado de carro popular. Como a Fiat já tinha em produção uma versão exportação do Uno com motor de 994 cm3, ela saiu na frente nessa corrida. No final de agosto de 1990, foi lançado para a imprensa especializada no Autódromo de Interlagos o Fiat Mille como linha 1991, com motor de 994 centímetros cúbicos, de 48,5 cavalos e 7,4 kgfm de torque, somente a gasolina e com transmissão de quatro marchas. Ele tinha basicamente o motor 1050 que teve seu virabrequim trocado, o que alterou o curso dos pistões, que passou de 57,8 para 54,8 mm, teve a taxa de compressão alterada, carburação refeita e novo comando de válvulas, além de novo braço tensor da suspensão, que passou a ser instalado no restante da linha também e câmbio com relações de marchas mais curtas. A proposta era ser um carro despojado com um menor custo. Assim, alguns itens foram alterados nessa versão, como o lavador de para-brisa, vinha com menos saídas de ar, os bancos tinham revestimento em curvinha e tecido, não vinham com encosto de cabeça nem com reclinador na dianteira, porém contava com diversos opcionais, como o câmbio de cinco marchas, vidro térmico traseiro, Lavador e limpador de vidro traseiro, acendedor de cigarros, protetor de motor e câmbio, filtro de ar adicional, bancos reclináveis com apoio de cabeça e pintura metálica. Chegou Uno o Uno cara que fez esse carro aqui, mostra! Você. Para a linha 1991, a família Uno, exceto o Mille, teve sua primeira modificação estética, recebendo nova frente com grade, faróis e piscas mais estreitos. O Fiat Uno 1.6R recebeu novo volante, novas cores no painel de instrumentos, regulagem de altura do cinto de segurança, soleira plástica, nova grafia das faixas laterais, bagageiro no teto com hastes removíveis e nova ancoragem da suspensão traseira. Para as versões S e CS, em meados de 1991, o motor 1.3 foi extinto da linha, ficando apenas o um 1.5, que passou a ter 67,2 cavalos e 12 kgfm de torque, e a versão CS recebeu novas calotas, novos revestimentos internos, Novos frisos e bagageiro opcional. Em agosto de 1991, a Fiat lançou o Fiat 1 no Mille Bril como uma opção mais potente e confortável do modelo. Vinha com o mesmo motor de 994 cm3 do Mille, mas ganhou cerca de 6 cavalos, passando a 54,4 cavalos, com 7,7 kgfm de torque. Resultado da troca do carburador simples pelo carburador de corpo duplo, aumento na taxa de compressão e alteração no ângulo de abertura e fechamento de válvulas e recebeu também nova embreagem de duplo amortecimento. Internamente ganhou volante com novo revestimento, estofamento com tecido tipo T-AR com detalhes na cor vermelha e carpete em tom azul, além de console central e retrovisor externo do lado direito. Nesse ano, o Fiat Uno de número 100.000 mil foi produzido no Brasil. Em 1992, os motores 1.5 receberam injeção eletrônica single point produzida pela Weber utilizando tecnologia Magneti Marelli para adequar os motores às normas de emissão de poluentes que passaram a vigorar desde então sem o prejuízo da queda de potência imposta pelo catalisador, que também passou a ser adotado nesse ano nas versões sem injeção. Com isso, os motores 1.5 a gasolina com catalisador de 61,2 cavalos passaram a ter 67,3 cavalos com injeção eletrônica, com um incremento de 1 kgfm de torque e redução no consumo de combustível. As únicas diferenças do modelo com injeção eletrônica eram os logotipos com a inscrição IE e Injection e a ausência de afogador. Ainda em 1992, como linha 1993, a Fiat passou a importar da Argentina o Fiat Uno CSL com acabamento aprimorado para ocupar a vaga de um modelo de luxo da linha. Vinha com motor 1,6 de 84 cavalos e painel completo, que passou a vir em outras versões, menos nas versões de entrada. Também em 1992, a revista Auto Esporte elegeu pela segunda vez o Fiat Uno como carro do ano. Em 1993, a Fiat chegou a expressivos 23% do mercado. Face aos 11,3% de 1988, graças à linha Uno, e tornou-se a maior exportadora privada do Brasil, com mais de 168 mil carros exportados para cerca de 50 países nesse ano. Para a linha 1993, a Fiat lançou o Fiat Uno Mille Electronic, com motor de 56,1 cavalos que dispensava o catalisador mesmo sem injeção eletrônica, usando carburador de corpo duplo, sistema ecobox e ignição eletrônica digital mapeada. A vantagem era a ausência de distribuidor, que foi substituído por sensores eletromagnéticos. Outras novidades foram o lançamento da versão 4 portas e os opcionais de câmbio de cinco marchas e bancos reclináveis com encosto de cabeça que passaram a ser de série e o ar-condicionado passou a ser oferecido como opcional, assim como as rodas de liga leve. Outro modelo que teve modificações mecânicas foi o Fiat Uno 1.6R, que ganhou injeção eletrônica multiponto Bosch LE Tronic, não sendo mais necessário o catalisador, e passou a se chamar Uno 1.6R MPI. Seu motor de 1.580,7 cm³ a gasolina passou a gerar 92 cavalos e 13 kgfm de torque com uma maior taxa de compressão, que passou de 8,3 para 1 para 9,5 para 1. O modelo recebeu novas rodas, novo grafismo externo e um econômetro instalado no painel de instrumentos no lugar do manômetro de óleo. Para a linha 1994, as versões do Fiat Uno com motor 1.6 receberam um novo câmbio, importado da Itália, semelhante aos do Fiat Tipo, fabricado na Fiat de Termoline, com comando de acionamento na parte superior da carcaça, com alteração nas relações de marcha, com as últimas ligeiramente mais curtas. Isso proporcionou um maior conforto na condução do carro. Internamente recebeu novo painel, assim como o painel de instrumentos, e a direção hidráulica chegou à linha como opcional. Em 1994, a Fiat tinha em seu lineup a família Uno com a versão de entrada, o Fiat Uno Mille Electronic, as versões S e CS em duas ou quatro portas, o esportivo Fiat Uno 1.6 Rmpi as derivações Fiat Premium e Fiat Elba, mais os modelos comerciais, e lançava no Brasil o primeiro carro nacional com motor turbinado produzido em escala industrial, o Fiat Uno Turbo, que veremos na continuação dessa história no próximo vídeo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história do Fiat Uno no Brasil, Compartilhe o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com a continuação dessa história. Até lá!